E você, quer aprender hoje como fazer o Layback? Eu vou compartilhar com vocês a minha técnica de como executar um Layback. E hoje o tutorial estarei filmando a tela do celular, o touchscreen, para que vocês vejam a posição do dedo de como executar essa manobra. Fala galera True Surf, aqui é o Andrew Elei. Hoje aqui no nosso canal eu vou compartilhar com vocês a técnica que eu uso para executar o Layback no jogo True Surf. E se você ainda não é assinante aqui no canal, dá uma moral pra gente e se inscreva! Uh! Viajamos para a praia de Bells, na Austrália. E a prancha que eu estarei utilizando é a Sci-Fi. O mar um pouco pequeno hoje. Então, para esse tutorial, utilizaremos a tempestade perfeita. Agora, movendo a tela... E surfar lá dentro do outside. Primeiro, eu recomendo fazer o drop e levar o surfista para frente da onda. Repare o polegar da mão esquerda. Segundo, faz um arrasto curto para trás. Mais uma vez. Reparem que eu retomo o controle do surfista bem na frente da onda. Agora se você segurar por muito tempo o arrasto, o surfista acaba batendo na espuma da onda. vocês escolherem as praias onde tem as ondas mais longas você pode praticar várias vezes essa manobra do layback na mesma onda a praia de véus ela é perfeita para a prática do layback gostaria de agradecer a todos os assinantes aqui do canal que tem dado uma força participado, deixando sugestões comentários e compartilhando nossos vídeos Todas as redes sociais. Valeu, galera! Obrigado você que ficou até o final do vídeo. Aloha e vamos pro surto!